Olá, tudo bem? Pois é, meus irmãos, da IBHR, Estou aqui, mais uma vez, me dirigindo a vocês para dar as boas novas da minha vida. Fiquei bom tá? do mal estar na coluna. Né? Foi apenas um mau jeito que eu dei. Né? Eu fui ajudar um, um amigo aqui, um amigo bom amigo que eu tenho aqui na casa, e como ele é pesado, fui ajeitá-lo na cama, ele é paralítico, né? Aí, deu um jeito na coluna, né? Fiquei, assim, realmente, bastante deplorável a minha situação, né? Bastante, muitas dores, sem poder andar, sem poder fazer as coisas, mas, graças a Deus, estou bem, bem mesmo, graças a Deus, né? E quero dizer a vocês que estarei com vocês amanhã, né? Ou oh, desculpe, desculpe. Estaria com vocês no próximo domingo, dia. Hoje é 25, hoje é quinta, né? Dia 28, né? No próximo dia 28 domingo, estaria com vocês aí na igreja da Pituba, né? Para revê-los, né? Já que a igreja somos nós, eu não estou interessado em ver o templo, né? O templo não me interessa muito. O que me interessa são vocês, o pastor, cada um dos irmãos, vê-los, né? E é isso que deve é, custar, na, no final das contas, no frigir dos ovos, o que deve importar isso, é ver os irmãos, não o templo, né? Esqueçamos do templo, né? da, das quatro paredes. Vamos rever fulano, sicrano beltrano, né? Da igreja. E é isso que eu estou interessado, em rever os irmãos, estar com vocês, né? conversar com vocês, saber das novidades, né? As novidades de cada um, né? Então, estarei com vocês domingo, então. Um abraço, que o Senhor nos abençoe. E Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Então, esta é a mensagem que eu tenho para vocês. E até lá. Que Deus os abençoe e que eu possa estar com vocês no próximo domingo, dia 28 de maio, para podermos louvar e adorar o nosso Deus. Um abração.